Fala galera, eu estou aqui para mais um vídeo, Sim. certo? É um vídeo tão rápido. É, explicar como é que faz a boot pelo pendrive é, nas placas Mãe Asus, né? Geralmente, quando você inicia a máquina, aparece o login do, da Asus e chega essa pessoa, essa estrela branca aqui, bem rápido, né? Mas aqui eu um, fiz um simuladorzinho no PowerPoint e, para exemplificar, aqui as opções que aparecem pressionar o botão Delete para iniciar o setup e pra, é, o pressionar F8 para o menu de selecionar o dispositivo. Em geral eu escolho selecionar o dispositivo, certo? aperto F8 porque ele dá a, a, a opção de eu escolher o boot pelo pendrive já diretamente aqui. Né? Geralmente que eu escolhi, nesse caso que eu escolheria o USB flash drive, né? Que é o pen, seria o meu pendrive, certo? ou então a gravadora de dvd, cd seria essa a segunda opção clicando em cima ela vai, vai rodar se tiver algum pen drive ou então, um cd na, na gravadora ela vai rodar o, o dispositivo ela vai executar, executar o dispositivo e o cd ou então, o pen drive sendo executado aí vai dar o um boost pelo windows e dá é tudo certo porém caso não tenha o dispositivo aqui também vai ter a opção de ir para o ender setup né aqui direto para a BIOS da, da, da ASUS né? que seria também essa opção aqui, DELETE né? é, tanto lá como aqui, tá para ir para a versão da BIOS BIOS, né? essa, seria essa a, a tela da BIOS né? no caso que é uma captura de tela né? vai ter essas, essas quatro opções aqui e o botão para idioma e é, sair da BIOS certo? nesse caso aqui eu... também tem a opção de F8 né tá aqui a opção F8 olha aqui o dispositivo conectado né o HD o SSD o dispositivo pendrive, né? que tem dois aqui sim. e tem a opção de a moda avançada da... da BIOS que seria onde eu ia configurar o o dispositivo USB certo aqui também tem a opção no... na na BIOS da ASUS nessa Essa versão é o FI, né, Bios, eu clicando, eu clicando aqui e para pra cá, ele, ele também faz a, a alteração de prioridade, né aí eu teria que salvar, é dar um ESC, né, ESC, um dar um exit, e é a opção de salvar para sair nesse caso aqui eu vou escolher a, a moda avançada, que eu quero fazer a configuração manual vou aqui em moda avançada, dou OK Ao aqui na opção BOOT, né, clica aqui para descer até lá embaixo aí aqui eu vou dizer qual é a prioridade de boot, né do hardware de boot nesse caso aqui tem a, já, já tem as prioridades definidas né? primeiro aqui é o, o HD, segundo é o USB certo? Aí eu também posso mudar aqui, eu então vim aqui prioridades idade mudar a posição Clico aqui ícone e mudar o disco de prioridade certo? nesse caso aqui eu não vou mudar né? eu vou aqui, tá, aqui também tem a opção de mudar a prioridade né na verdade quem ia ser é o primeiro a, a iniciar eu clico aqui escolhe o dispositivo que é prioridade clico, certo depois de fechar a atualização toda a atualização que você fizer na bios você tem que vir aqui em F, apertar pressionar a tecla f10 para salvar e aperta a tecla s para sair né para sair do, da, da bios e reiniciar a máquina para iniciar o bus pelo pendrive certo aperta F 10 a pessoa a janela de a tela de se você quer salvar, ok ou não, né? Cuidar, ok, salva e aperta Esc para sair também. Se você deseja sair, que Esc, que é OK para sair. Pronto, só isso. Essa é a configuração que tem para fazer na, na placa Asus, né? A placa mãe Asus, ela abriu ela pode ter mudado com o tempo, né, essa aqui é uma versão muito mais, uma versão anterior, né, a versão da placa manhã é H6NM, a traça BR, Ela é a versão do Core i3, é, segunda geração, né, é, pode até ter ocorrido mudanças, né, pode, eu, eu saiba, ocorreu mudanças, pode estar um pouco diferente, mas é praticamente quase a mesma coisa, as opções, certo? Gostar, até a próxima!